Alô, nossos seguidores do R-Mix no ar. Domingo temos a 16ª Maratona Rio Mafra, saída em Rio Negro, competição que acontece também no município de Mafra e a chegada no município Rio Negrense. Estamos com os coordenadores desta meia-maratona, o professor Paulo também, o professor Eduardo, eles da Secretaria de Esporte do Município Negrense, parceria também com a Academia OX e também o Departamento de Esporte do Município de Mafra. Professor Paulo, conta para nós alguma novidade, essa movimentação e as saudades também dos competidores em participar dessa meia-maratona. Olá, Márcio, todos os nossos internautas que acompanham o Rio Mafra Mix, então a retomada dessa prova que... Aqui por conta da pandemia, acabou não acontecendo no último ano. É uma retomada gradativa, a gente percebe isso até mesmo no número de inscrições. Haja visto que nós já tivemos essa prova aí com 400 atletas e esse ano o número está um pouco reduzido. Entendemos também que o período da pandemia, é, e como não haviam as corridas de rua, muitos atletas da corrida acabaram migrando para outras modalidades, mas enfim, a prova está praticamente pronta. As inscrições ainda continuam abertas na, na Academia Oxio ou no departamento, na Secretaria de Esportes de Rio Negro. Então, uh, as pessoas podem estar buscando aqueles que deixaram aí para a última hora. Temos algumas vagas. E aquilo de sempre, né, Márcio? Uh, cuidados com a segurança, com o bem-estar do atleta, com uma logística. A grande novidade talvez fique por conta do horário de largada, que a é pedido dos atletas, principalmente do 21 km, que é uma prova bem mais extensa em termos de tempo de realização. Ela passa a ser às 6 horas e 30 minutos da manhã, largada do Pernas Solidárias e já na sequência dos 5 e 21 km. Então a ideia também é com isso evitar o máximo possível o trânsito, já que nesse horário o trânsito é reduzido, e também pegar uma, um período mais fresco assim, com uma temperatura mais amena que favorece bastante o corredor. Professor, custos para os competidores? Isso, nós temos hoje o, o segundo lote, os 21 quilômetros hoje o custo dela é de R$ reais e de, de 5 km R$ reais. Nós fizemos aí uma promoção de primeiro lote com preços bem reduzidos, mas o que é o que leva a esses valores, Márcio, é muito importante falar sobre isso. É a alta que tivemos no decorrer da pandemia de, dos produtos que nós temos, da premiação de cronometragem, de camiseta, de, de tudo aquilo que envolve o entorno da prova. Então, essa é uma prova que ela não visa fins lucrativos. A nossa planilha ela é sempre montada para se pagar. né? Então, não sai nada dos cofres públicos, nem do município de Rio Negro, nem do município de Mafra. Então, a gente trabalha sempre em cima desse equilíbrio. Em caso de haver um superávit, como fizemos da última vez que isso aconteceu, a gente divide o valor e doa aos dois hospitais, tanto de Rio Negro quanto de Mafra. Obrigado, professor Paulo, ele que é coordenador de esporte do Esporte Município Rio Negrense. Agora conosco também o professor Eduardo Pedro Martins, que fala conosco também sobre essa organização. Professor, dá para se dizer que é mais um desafio, porque tudo está recomeçando a expectativa, a ansiedade também das pessoas que vão participar, isso aumenta a responsabilidade? Não, com certeza, Márcio, toda a prova, você fala, né, tanto um campeonato que você vai, vai organizar, um evento de lazer e a corrida, propriamente dito, aqui sempre tem as suas vamos dizer, as suas peculiaridades ali, você pega já essa semana que antecede a prova, é muito trabalho ali, você organizando para que dê tudo certo no domingo, né, às vezes o pessoal vê a prova, a prova de 5 km vai o primeiro colocado vai fazer em 17 minutos ali, mas o quanto que você trabalhou para essa prova surgir para dar tudo certo no dia, né? Os bastidores são muito importantes e a gente tem com a nossa equipe, né? Com nossos apoiadores, né? Os co-organizadores ali da OXA, da, da, da Prefeitura de Mafra também, a gente é procurando fazer o melhor. E da prova de 21KM, é uma prova, teve uma extensão muito grande os nossos municípios, né? a gente fazer, por isso que precisa, já é denominada meia maratona Rio Mafra, você larga do centro de do Rio Negro, passa pelo centro de Mafra, vai, vai, vai para Restinga, se dirige a Vila Nova, volta para o centro de Mafra, né? centro de Rio Negro no, novamente, vai para Vila Paraíso, segue bairros Bom Jesus, bairro Campo do Gado, vai passar pelo Passa 3, estação nova, Vila Paraná e a gente volta para o centro no, novamente. Então, um pouquinho né, dessa prova é uma extensão muito grande, requer uma atenção muito grande de todos também para que saia tudo certo nesse, nesse domingo de manhã. E claro que essa logística o senhor está descrevendo para essa décima. Meia maratona Rio Mafra envolve muitas pessoas. Sim, a gente precisa. Os staffes, né, que você fala, são importantíssimos ver aquele pessoal que não aparece muito, mas desde né? o pessoal que vai entregar a água né, no, no ponto, serão sete pontos de hidratação, então cada ponto de, de hidratação é duas a três pessoas que estão lá cuidando. O pessoal que já vai estar tá recolhendo lixo ali, o pessoal que vai estar tá trabalhando para separando os troféus. São muitas pessoas que trabalham junto, né? o pessoal que corta a fruta, que vai estar tá cortando a melancia, que vai estar tá buscando, vai estar tá juntando tudo ali, ali certinho. Para chegar ao final, para aquela honra, para estar a questão do pódio Ali, ali, ali todo mundo, é né? muito importante o trabalho de todos Muito obrigado, professor Eduardo Martim Pedro Também um dos coordenadores desta 16 meia Maratona Rio Mafra Com toda essa logística, as informações também do professor Paulo Para vocês que nos acompanham no RMIX no ar Nesse domingo, 16 meia Maratona Rio Mafra